É, bem, é nós. Meses, quero ver a perninha. Não quero, não. Já saiu. Não quero que não. Olha, olha para marotou, mas aí treinaram 2x1. 2x1 importante pra história não. aí do. Ó, ó, Tudo bem. Ó. Tá bem mesmo. Bem. Você não tem vergonha na cara? Ninguém vazou o seu vídeo na casa das primas. Vídeo, Ale deve estar pá. Que pá. Gordola. Chama o quê? Sai fora, cara. 4x0 Tours Edges e Tours. Duas coisas que você Médio. melhoras para minha chave. Hum, melhoras, viu? Tem que tomar aquele remédio para fortalecer o estômago, para não, não ter, não. ter, não não. ter problema. Esse chat Ui. que fica falado mal da God, dói no coração. É. As aulas do Taquinho no Acabou. YouTube me fizeram melhorar muito. Acho que não é para qualquer 20 Não GCC, mataram não. ninguém, pois é 16 a 7. Vamos para uma Nukezola. Olha aí. E, e deu sorte, né, velho? Se... <música> e Começou... Não queria cortar o clima aí da música, né? Bonita música. Último e decisório mapa Nuke chegamos. Godsent vem de Felpira, Bardinho lá, tudo mal. E ele... Taquinho. É... Brasil! Brasil. 1x0 o Godsent. E aí o Celso ele fala assim: nossa, que fofinho o mascote, que fofinho. Mano, pra quem, não, quem nunca viu isso, é. Olha. 7x7, 7, tudo igual. Olha o Bartinho. Bartinho fez a dele, hein? O Bartinho trouxe o round. Ó, ó, pegou, 1x1, mão na mano, lá vem, o Lato agora já tá 13 8, beleza, hoje tem do Lato novamente, oh, oh. dois do mal, vamos torcer, se ele não ganhar o um round, pelo menos ele matar mais um, se ele matar esse acaba o round. Acabou o round, acabou o round, acabou o round. Olha aí, ele sabe, ele sabe que o cara tá no duto. Fecha a porta agora, isso ó. Ó, jogador experiente, jogador arrojado, passa e fecha. Vai, fecha, fecha essa também, fecha essa, vai lá e fecha. 10 segundos. Nossa, meu irmão. Opa, opa, opa, opa, opa. Que beleza, olha aí, ó. Manteve a calma, a astúcia, a agilidade. O cara veio, mano, que nem um cavalo, que nem um potro gigante. Cai a casa deles. Nossa, deles. Pula. Três, De... nossa, deles. Nossa, beleza, 2x1, 1x1, mano a mano, do mal, ele é clertizeiro, ele já pulou pro bomb B, já tá com a C4, se ele abrir a porta, ele abriu a porta e ele voltou. Ué, ele tá esperando. Por dos nervos na pele aí, agora ele abre a porta, ele fecha a porta, ele já faz a smoke, escutou por onde vem o um inimigo. A Ué, ele, ele abriu a porta... Tocou o terror, se escondeu. O cara falou, Ué, ele abriu e ele fechou e ele não apareceu. E aí, num jogo onde todos fazem barulho, ninguém sabe onde tá ninguém, mas todo mundo. Imagina onde tá todo mundo. Vem a flash vai girando, se esconde. O Luke tá imaginando... E acabou. Uh! Tá aí, ó. Que beleza. Fala deles aí. Enfileirar os dois. Não enfileirou. Conseguiu só o kill. 4x4, 47 segundos pra trabalhar o time da Godsent Olha aqui, ó o Felps, ó, que maroto o Felpeira. Trouxe o round. Ah, aí, ó, ó. Tudo nosso. Nada deles. Tudo nosso, nada deles. 14 vai virar 15. Ponto do Brasil. Tamo junto. 15 a 11. Ah, meu amigo Felps.